Precisava refletir sobre tudo o que tinha descoberto, ciente de que tinha em mãos preciosa ferramenta para o êxito do seu plano que era ficar rica. Os segredos que detinha referentes a Vito, certamente do conhecimento da família, teriam um valioso prêmio pelo seu silêncio. Supondo acertadamente que Vito estava em estado desesperador... Não poderia impedi-la, já que tudo o que tencionava fazer, todas as ações do plano, transitavam obrigatoriamente por ele. Após pensar bastante, tomou uma decisão. Iria forçar Matilde a informar qual o verdadeiro quadro da saúde de Vito, para que ela pudesse agir com segurança. Em preces, decidi também fazer plantão junto a Karen, aguardando oportunidade para tentar demovê-la daqueles sinistros objetivos. Karen não permitia minha aproximação. Fixada no poder e nas mordomias que o dinheiro proporciona, ambicionava a qualquer custo usufruir delas. Sintonizada com espíritos vingativos que, por seu intermédio, pretendiam atingir os orebes, era-lhes presa fácil. As companhias que assessoravam Karen estavam mergulhadas nos seus próprios objetivos e pouco tempo tinham para se importar comigo. Com galhofas e sarcasmo de tempos em tempos, dirigiam-se a mim incapazes de um sentimento mais nobre. Convictos do seu domínio sobre Karen, aos poucos foram se acostumando com minha presença nas proximidades. Sabiam qual o seu e o meu poder, por isso pouca atenção passaram a me dispensar. Karen estava repousando um pouco com a mente num turbilhão, quando dois espíritos adentraram seu quarto. Reuniram-se aos que com ela já se encontravam e deram uma... Boa NOTÍCIA Estivemos no hospital, tudo em ordem por lá. Olharam para mim e sorriram sarcasticamente. Ávido de informações, o espírito que parecia ser o chefe, em tom nervoso e impositivo, ordenou. Vai falando logo o resto. Pois é, o ladrão está mesmo mal. Não sabemos como ainda não viajou. E apontando para mim... Esse aí, com outro rezador, deu uma força para ele, mas eles mesmos já sabem que não adianta. Está com a cabeça arrebentada, faltando um pedaço e ainda por cima cheio de doenças. Será que... sim, está com a maldição do apocalipse referia-se a Aids. Lembrei-me do Apocalipse de São João, quando, venerando o apóstolo do Cristo, desterrado pelo Império Romano na ilha de Pátimos, Grécia, foi levado à espiritualidade pelo próprio Jesus para receber e transmitir mensagens e revelações de grande importância para o futuro da humanidade. Quando foi citado o Apocalipse... Percebi que todos os espíritos se arrepiaram instintivamente se encolhendo. Por um instante vi pavor em seus semblantes. Aqueles espíritos conheciam o apocalipse. Tal fato encheu-me de esperanças, pois sinalizava uma possível brecha na barreira formada por seus maus pensamentos. Estavam os espíritos refletindo sobre a importante informação para decidir os próximos passos, quando o outro, recém-chegado, até então calado, aduziu. — Enquanto meu colega estava com o ladrão, fui até a enfermeira, que é amiga desta aqui, e trabalhei a cabeça dela. — Qual a reação dela? — perguntou o chefe, ainda pensativo. Obteve como resposta, em linguagem infeliz. Não foi muito fácil. Está mais ou menos encapada. Não consegui muito, mas sempre algum lucro vai sobrar. Arrependeu-se de ter se encontrado com a boboca aqui e não passa uma hora sem se derreter e sem rezar. Voltem para o hospital os dois agora mesmo. Obriguem essa chorona a colaborar. Vamos fazer as duas se encontrarem. É preciso que a herdeira fique sabendo essas coisas para poder nos ser mais útil. Os espíritos obedeceram de pronto. Chamar Karen de herdeira repetidamente era o máximo da astúcia e do atrevimento, pois aquelas entidades já então tinham como certo o êxito da sua trama. Não consegui livrar-me de um profundo abatimento e grande tristeza em pensar como tudo seria diferente se Karen fosse um pouco mais vigilante. Era joguete das trevas, comprazendo-se nisso. Tais sentimentos infelizes que me visitaram não se demoraram em meu coração, pois não poucas vezes havíamos, meus companheiros e eu, sido treinados para enfrentar crises. Quanto maiores, melhores oportunidades para ferir nosso aproveitamento e progresso moral. À minha frente, espíritos desencarnados, vingativos, planejavam ações maldosas, tendo voluntária parceria de um espírito encarnado, Karen. E um outro espírito desencarnado só estava olhando tudo, sem nada fazer, eu. Essa realidade que súbito me assaltou. Urgia fazer algo, qualquer coisa, menos ficar parado. Já que Florence e Letes não podiam socorrer-me, teria de fazer sozinho o que precisava ser feito. No curso de Anjos da Guarda, sempre nos alertaram para que quando a crise rompesse, qualquer crise, só o equilíbrio propiciaria a inteligência a melhor maneira de resolvê-la. Ensinavam os instrutores... Quando tudo estiver bem difícil, nada de apavoramento. A fubação é a melhor maneira de dispersar forças físicas e mentais. Pensem em Jesus. Façam mentalmente a pergunta-chave. O que faria o mestre se estivesse no lugar de vocês? A resposta deve ser o que devem fazer. Fiz a fácil pergunta, esperando eu mesmo dar a dificílima resposta, o que Jesus faria no meu lugar. Sem saber a resposta exata, ocorreu-me procurar a mãe de Karen, esperançosa de que ela me ajudasse de alguma forma. Mas, envolvida com intensas preocupações financeiras, não registrou sequer um único dos inúmeros apelos que mentalmente lhe dirigi, e concluí... Respondi mal a pergunta-chave. Nisso, o telefone tocou. Karen deu um pulo da cama, como que adivinhando que era para ela e era sobrevido. E era. Matilde, com um cuidado extremo, dizia-lhe. — Karen, precisamos conversar sobre aquilo que você me pediu. — Sim, sim. Onde? — Não sei, não sei. Karen tomou a iniciativa. Lá na Praça Central, no banco ao lado do relógio? Sim, vou sair às 16 horas e em 15 minutos chegarei lá. Até logo. Karen, exultante, percebeu o nervosismo de Matilde. Alguma coisa importante estava para ser revelada ou confirmada. Encontraram-se no local e hora combinados. Novamente estávamos lá. Eu e os assessores de Karen. Bem razão tinha o apóstolo Paulo quando advertiu que constantemente estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nas proximidades do banco do jardim, além das duas moças, dos quatro espíritos que acompanhavam Karen além de mim... Estavam outras entidades desencarnadas fazendo companhia a encarnados naquele momento desocupados. Tive a satisfação de ver se aproximar em espírito uma senhora. — Louvado seja Deus! — cumprimentou-me. — Sou encarregada de ajudar Matilde. Ali estava uma colega. Regozijei-me com sua presença. Seu semblante estava apreensivo. Sem que trocássemos uma palavra, pusemos-nos a orar. Mathilde, carregando o pesado sentimento de culpa do qual não conseguia libertar-se, sem ao menos cumprimentar a resvizinha, vizinha então baixo confidenciou-lhe. — A situação é muito grave. O Sr. Orep com certeza não sobreviverá. — Como assim? O que ele tem? — Está muito mal, com ferimento na cabeça e outras coisas. Outras coisas? É. Que coisas, Matilde? Não tenho certeza, por isso não posso te dizer. Pelo amor de Deus, Matilde, então eu já não te disse que eu e Vito somos íntimos. Preciso ter certeza de tudo para tomar meus cuidados. Sempre com mentiras, com farsas, para conseguir o que queria. Assim era Karen. Matilde titubeou. A senhora que a protegia espiritualmente acercou-se dela e colocou-a destra sobre sua fronte. Tentei aproximar-me também de Karen, mas ela estava por demais empolgada com o momento e praticamente colada aos espíritos moldosos. Matilde, conseguindo alguma serenidade, foi surpreendida pela pergunta contundente que Karen lhe dirigiu. Como você acha que ele ficou doente? A enfermeira afastou-se num gesto instintivo, evitando o contato com Karen. Foi traída por seu gesto. Sei o que ele tem. Karen fulminou. Sabe? Sim, sei. Realmente é coisa muito grave. Comprei remédios algumas vezes para ele e sei para que servem. Oh, Karen! Matilde começou a soluçar. Karen colocou a mão em seu ombro e teve uma inesperada surpresa. Matilde desviou-se num gesto brusco, não conseguindo evitar a demonstração de repulsa. O contato físico com Karen apavorava. Foi indisfarçável. Temia contaminar-se. Só então Karen lembrou-se que. Quando se encontraram, momentos atrás, ao cumprimentar Matilde, estendendo-lhe a mão e oferecendo a face, teve recusados ambos os gestos. Na hora, tinha pensado que tal se devesse ao nervosismo dela. — Matilde imagina que eu também estou contaminada? — pensou. — Oh, meu Deus! — Matilde repugná-la tão ostensivamente, sem subterfúgios, era a prova cabal que necessitava. Vito, inapelavelmente, de forma que não restava mais dúvidas, estava condenado. Dentre tantos, era mais um no mundo. Não ficou triste. Pelo contrário, animou-se com a confirmação de suas suspeitas. — Quem da família está cuidando dele? — Inquiriu. — Só o irmão, o Sr. Gino. Há ordens expressas dele para que ninguém o visite que nenhuma informação seja prestada. Penso que a família decidiu ocultar a doença do Sr. Vito, pois vários repórteres dão tão sossego à administração hospitalar e aos médicos em busca de notícias. Matilde levantou, se arredia, finalizando a entrevista. Despediu-se, evitando contato com Karen. Antes de Matilde se afastar, Karen colocou-se à sua frente e desfechou uma ameaça. Se você contar para alguém o que sabe, principalmente sobre nossas conversas, vou procurar a direção do hospital e denunciar que você divulgou o segredo do Sr. Orep e vou alvoroçar a imprensa. Nesse momento, sem que a protetora espiritual de Matilde pudesse impedir, os comparsas de Karen agrediram a enfermeira, que se sentiu mal e com vontade de vomitar. Karen, valendo-se da fraqueza demonstrada por Matilde, voltou a agredi-la questionando. — Fique tranquila, que da minha parte jamais alguém saberá o que conversamos. Diga-me apenas mais uma coisa. Vito não chamou ninguém? — Esforçando-se para não se submeter ao mal-estar e ao enjoo, Matilde respondeu. — Como ele poderia? O tiro atingiu uma parte da cabeça. Nunca mais ele poderá falar. Afastou-se enojada com aquele diálogo, desde já arrependida. Sua protetora envolveu-a com vibrações calmantes, com o que se sentiu melhor. Karen passou horas refletindo sobre os fatos que sabia. Nem por um segundo as tristes companhias espirituais a deixavam. Nem eu também. Para seu plano prosperar, havia necessidade de uma aproximação direta com as pessoas mais próximas de Vito. Sua esposa, seus pais e sua amante. Ou talvez o mais fácil fosse o irmão. Considerou que, no momento, não teria qualquer dificuldade em avistar-se com Aurélia. Dirigiu-se ao hospital municipal. Como sempre, acompanhada de nós, os perturbadores e eu. Procurou inteirar-se de como o hospital administrava os pacientes aidéticos, todos pobres. Sem problemas, conseguiu achegar-se a Aurélia. Antes, teve de vestir um avental, colocar máscara gorro e luvas. Foi informada que só o avental deveria ser devolvido para reutilização. As demais peças eram descartáveis. Todas as peças tinham um cheiro de cloro. Quando adentrou a dependência, que era isolada das demais do hospital, sentiu vertigens pelo forte cheiro de gases de putrefação, que nem o próprio cloro conseguia sobrepujar. A enfermaria era improvisada. Tinha a colaboração voluntária de alguns poucos assistentes sociais, quase todos jovens, de ambos os sexos. Num trabalho de incomparável dedicação e exemplo fraternal, ali permaneciam em turnos determinados, condicionados às suas folgas. No momento, só dois atendentes. Nenhum desses voluntários recebia remuneração. Sua presença, mesmo por pouco tempo, além de fortalecer o ânimo dos pacientes, encorajando-os para não se entregarem à doença, tinha importante efeito espiritual. Entidades desencarnadas rondando sinistramente as cercanias dos enfermos só conseguiam se aproximar quando os jovens se afastavam. Notei que dos jovens irradiavam luzes que incomodavam sobremaneira os salteadores do além. Os jovens não estavam sozinhos na sublime tarefa, e cada um tinha um anjo da guarda ao seu lado. Jamais presenciara quadro mais pungente, aquele dos doentes em estado desesperador. Ali permaneciam só os aidéticos em fase terminal. Patente que todos eram pobres. Emocionei-me com a caridade que enriquecia aquele ambiente espiritual, superando o império da pobreza material. Aqueles jovens representavam os benditos de meu pai, enaltecidos por Jesus, registrando-os que estariam à direita do rei, entrando no reino, porque o visitaram quando estava enfermo. Mateus capítulo 25 versículos 34 a 36 Karen apresentou-se a Aurélia como assistente social da usina Santa Quiropita, estando ali por ordens expressas do senhor Vito. A Aurélia estava arrasada. Sem defesas espirituais, suas poucas forças vitais eram cobiçadas por entidades desencarnadas, cuja descrição se torna difícil, pois mais se assemelhavam a monstros, metade humanos e metade aves de rapina. Quando Karen se aproximou, seguida de seus assessores infelizes, houve um tumulto infernal. Os dois bandos, o que chegava e outro que por lá rondava, engalvinharam-se. Venceu o bando de Karen. Aurelia Aurélia devia ser muito bonita... Esse pensamento perpassou por Karen, que passou a sentir desagradável sensação, como se o destino de todas as mulheres bonitas, ela inclusive, fosse aquele à sua frente. — Há alguma coisa que você deseja que seja feita para ajudá-la? — perguntou. — Pelo amor de Deus! — Aurélia respondeu, olhando-o a súplice. — Peça ao Vito para cuidar dos nossos dois filhinhos. Karen, cristalizada em sentimentos negativos, sentiu tontura. Quase desfaleceu. Sentimentos controversos visitaram na Graças a Deus, finalmente, ouvira o grito da consciência alertando-a de que tudo aquilo que estava fazendo era contrário à lei divina, à do amor. No dia seguinte, Karen procurou Matilde no hospital em que esta trabalhava, forçando-a a ajudá-la a visitar Vito. Expulsara todos os sentimentos da véspera, os quais haviam-me dado tantas esperanças de melhoria da sua conduta. Mediante chantagem, ameaçada de denúncia profissional, Matilde acompanhou-a até a enfermaria onde estava Vito, com outros doentes, todos em isolamento. A Karen não passou despercebido o fato de que todos os funcionários que por ali transitavam, e eram poucos, entravam e saíam vestindo luvas, máscara e avental. Mentindo sempre, prometeu para Matilde que só queria ver o Sr. Orep, uma última vez, antes que... A enfermeira destacada para atender Vitor naquela hora era conhecida de Matilde. Atendendo o pedido desta, autorizou rápida visita ao leito do ricasso, como desdenhosamente Vitório Graziano Orepi era tratado no hospital. Agindo de caso pensado, Karen aparentou tranquilidade até adentrar o isolamento e ser conduzida à presença daquele que iria visitar. Mas agora que o via com a cabeça envolta em gases, com o aparelho de oxigênio ligado, atirou-se ao enfermo, imperfeita representação de dor e esterismo. — Vito! Vito! O que fizeram com você? As duas enfermeiras afastaram-na do paciente. Vito, que até então parecia estar dormindo, ou melhor... Desmaiado, para não dizer morto, arregalou os olhos surpreso. Impossibilitado de se expressar, seus olhos quase saltavam das órbitas. Impossível descrever ou adivinhar seus pensamentos. As funcionárias, temerosas pelo doente, ante grave crise que um tremor generalizado denunciava prestes a ocorrer, pediram a Karen que saísse dali mas a jovem precisava ainda homologar seu plano. Infingido, mas bem dissimulado pranto, acercou-se à força de Vito, superando o esforço das duas funcionárias que tentavam conduzi-la para fora da enfermaria. Conseguindo aproximar-se, disse em tom compungido, — Não me deixe, amor. Se você morrer, morrerei também. Foi afastada. A enfermeira encarregada praticamente a expulsou. Consenso profissional. Tão logo se viu livre da intrusa, relatou o fato aos seus superiores, contando com o testemunho de Matilde, que acidentalmente passava por ali, narrou que. A amante do Sr. Vito, usando subterfúgios, conseguira chegar ao isolamento e, à força, dirigir-lhe algumas palavras histéricas, provocando crise convulsiva no paciente. — Amante? — perguntou a enfermeira-chefe. — Sim — responderam ambas. Matilde detalhou — Conheço a de vista. Chama-se Karen. Consta que é amante do Sr. Vito há já alguns meses. O quê? Isso mesmo. Provavelmente deve estar infectada também. Meu Deus! exclamaram as duas colegas de Matilde. Pois é. Ameaçou denunciar à imprensa que o hospital e as autoridades não contaram a verdade sobre Vito, isto é, que ele tentou o suicídio por estar com AIDS. Quando fez essa ameaça? Quando consegui conduzi-la para fora das dependências do hospital? Matilde, para salvaguardar-se, mentiu. Por ser minha conhecida, ameaçou também chantagear-me perante a diretoria. Ali mesmo foi elaborado um relatório para a diretoria a respeito do grave incidente. De comum acordo entre as três funcionárias, foi evidenciado que todos os procedimentos visaram resguardar a saúde do paciente, bem como a idoneidade do hospital. No dia seguinte, Karen retornou ao hospital onde Vito estava internado. Dessa vez, desconheceu a existência de Matilde. Já na portaria, indicou que queria falar urgente com o Sr. Vito. A recepcionista, já instruída, consultou a direção. Um dos diretores veio à recepção e apresentou-se. Boa tarde, senhorita. Sou o Dr. Marcos, chefe da área de infectologia. Queira me acompanhar, por favor? Karen seguiu. Adentrando ambos uma sala de consultas vazia àquela hora, Marcos foi direto ao assunto. Sabendo seu grau de intimidade com o senhor Vito, creio que devo informá-la que a família não permite visitas. Karen estava preparada. Retrucou-o, calma. A família não manda em mim. Eu e Vito, apenas nós dois. Temos condições de decidir sobre o que fazer de nossas vidas. Mas ele não está nem podendo falar. Eu sei. Nesse ponto, abreviando com dureza seu objetivo, Karen apelou. O senhor sabe por que ele tentou se matar? Marcos ainda tentou disfarçar. — Talvez por problemas comerciais? — Nada disso. Foi porque sabia que irá morrer de forma cruel. C — Como assim? — Ora, doutor, quem o senhor pensa que está enganando? Vamos tirar a máscara desse caso colocada por este hospital. Vita está com o Sei porque ele me contou. Nosso relacionamento é recente. Comigo ele se preveniu, pois eu não permitiria mesmo manter um caso mais íntimo sem as devidas precauções. Nem com ele, nem com ninguém. Marcos embaraçou-se, pensou: que pena, linda, jovem e promíscua. Karen desatou o embaraço. Quero apenas vê-lo para transmitir um recado muito importante que o ajudará a morrer em paz. Se não puder dar o um recado diretamente a ele, irei até seus pais e seu irmão Gino e contarei tudo. Quando a família souber, tudo o que acontecer será de responsabilidade sua e deste hospital. Souber o quê? Leve-me até ele e o senhor ficará sabendo. Marcos ponderou que, por precaução, para evitar qualquer escândalo conforme ordens expressas da família, talvez fosse melhor conduzi-la até o paciente. Karen espantou-se ao rever Vito. Em poucos dias tinha emagrecido assustadoramente. Feições cadavéricas, suor abundante, grandes manchas vermelhas na testa, algumas infeccionadas. Os mesmos aparelhos ligados... Os olhos, apenas os olhos, demonstravam uma grande ânsia, uma grande dor, um terrível medo. Justamente naquele momento, estava num dos raros atos de entendimento do mundo à sua volta. Karen, equipada de luvas, máscara, touca e avental, cujo uso Marcos determinara, estando ele próprio assim apetrechado, aproximou-se de Vito. Acercando-se o suficiente, murmurou. — Vito, preste atenção no que vou lhe contar. A Aurélia está muito mal. Tem poucos dias de vida. Emocionando o médico tão afeito a tristezas, Vito derramou grossas lágrimas. Era um sinal evidente que tinha entendido o que Karen dizia. Karen foi também surpreendida pela reação de suas palavras. O coração assimilou a angústia estampada no doente e ela própria, pela primeira vez sem fingir, não conseguiu evitar um dolorido choro. De tão expressivos, os olhos de Vito pareciam inquirir. — E meus filhinhos? Karen captou a angústia. Informou. — As crianças estão bem. Vito, soluçando nervosamente, começou a tremer. Num gesto espontâneo, absolutamente não programado, Karen colocou a mão suavemente em sua testa. Acalmou-se Vito. Karen retornou ao controle emocional e rematou seu plano maquiavélico. — Vou tomar conta de Aurélia e das crianças. Não era uma pergunta. Era uma decisão. Assim entenderam Marcos e Vito. Apenas para oficializar o consentimento, tendo o precioso testemunho de um diretor do hospital, Karen, com um ar piedoso, explicou. — O fim de Aurélia com a mesma doença sua, infelizmente, será breve. Ficarei com ela até o fim e com as crianças até crescerem. Entre fingidos soluços, completou — mas só farei isso se você consentir. Sua esposa não precisa saber sobre Aurélia. Contarei só para Gino e pedirei segredo. Ele me ajudará. Marcos entendeu do que se tratava. Uma outra amante de Vito, mãe de filhos seus ilegítimos. Também com AIDS em estado terminal. E aquela moça, talvez a amante atual bondosamente prometia cuidar daquela segunda família de Vito, desconhecida dos OREPES. Vito arregalou os olhos no movimento mais expressivo que seu cérebro, danificado pelo tiro, ainda permitia. Atormentado ante a ideia de morrer em vida pela AIDS, tentar o suicídio fracassado... Antes da envelhez tentativa, há algum tempo vinha sentindo fraqueza, suores abundantes noturnos e inapetência. Como Aurélia apresentasse os mesmos sintomas, além de problemas respiratórios, submeteram-se ambos a exames médicos. Aurélia, por recomendação médica, permaneceu internada no hospital para tratamento, pois seu quadro clínico era mais grave. Exames laboratoriais posteriores comprovaram gravidade no seu estado geral de saúde. Os médicos convocaram veto e fizeram-no ciente, recomendando que ele também se submetesse a outros exames mais detalhados, já que os primeiros nada tinham acusado. Com um espanto, ele e Aurélia foram encaminhados a exames sanguíneos específicos, cujo resultado soubera poucas horas antes de conhecer Karen. Os dois infectados pelo vírus da Hades. Soro positivos. Sem raciocinar sobre as consequências, resolvera por fim a vida, evitando assim vergonha e dores, para ele e para os familiares. Agora, sua angústia era inenarrável, pois não podia mais se mexer nem falar. Sabia que o fim aproximava-se célere. Vivia com pesadelos horríveis desde o malogrado tentame. Sabidamente, a imunodeficiência, na fase terminal, desencadeia estados de demência em crises periódicas. Vito, apenas em alguns pequenos espaços diários, conseguia concatenar algumas ideias. Entre pensamentos perturbados, conscientizara-se de que Aurélia estaria nas mesmas condições. Os dois filhinhos que tinha com ela, o que seria deles? Amava-os muito a todos, Aurélia era aquela que lhe dera outros dois filhos do coração. Vítimas dos tortuosos caminhos do destino, condenados que eram a penumbra social ao anonimato paternal perverso. Como resolver tudo aquilo? Não se preocupava com a esposa e os filhos que levavam seu nome. Sabia os protegidos pela herança que deixaria. Maior que as dores que sentia, sabendo-se paralítico e sem voz, era a angústia de pensar. O que será de Aurélia e dos outros dois filhinhos? O que fazer para protegê-los? Todos esses tormentos acrescentavam dor moral às dores físicas, cada vez mais cruéis. Sem atinar como, milagrosamente, vinha agora à sua presença aquela moça linda, cuja beleza, na verdade, tanto impressionara há poucos dias, lá na sede da usina, expondo todo o seu segredo, acenando-lhe com a solução para a sua angústia. Incrédulo, sempre se houver afastado de qualquer religião. Mas, mesmo assim, tudo aquilo que ouvira de Karen, parecia... Cair do céu. Marcos, prático, aproximou-se dele e propôs. "Senhor Orep, se o senhor estiver de acordo, por favor, pisque três vezes. Vito piscou três vezes. Marcos questionou. O senhor quer que essa moça o ajude? A reação de Vito foi a mesma. Um tríplice piscar. O senhor quer que as coisas sejam resolvidas por ela, conforme acabou de oferecer? Vito piscou energicamente por outras três vezes. Marcos achou por bem encerrar a insólita visita. Despediu-se de Vito e gentil, mais seguro, tomou o braço de Karen, conduzindo-a para fora da enfermaria. Karen estava sensibilizada pela tragédia na qual se envolvera. Em grande desconforto com os últimos instantes que acabara de vivenciar, chorava sem qualquer esforço, com as lágrimas nascendo espontâneas. Passou pelo seu pensamento desistir daquilo tudo. Ao perceber sua intenção, aproximei-me dela e, quando ia incentivá-la ao arrependimento, fui bruscamente torlido na ação, sendo agredido pelos assessores espirituais que tanto a desequilibravam. incutiram aos gritos que tudo estava indo muito bem e que estava se aproximando o um instante glorioso em que ela ficaria rica. ouviu os Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.